Esse era o Ale, Você viu? Seis anos. Tinha um monte de foto da hora, cara. Falando no aniversário de 90 anos da minha bisavó no microfone. Mas esse aqui era o Ale, Seis aninhos aqui dentro. E aí, mudei, né? Esse aqui é o Ale, Esquece aqui, gente. Ó, corta aqui. Esse, ó. Daqui pra cima só. Mudei, né? Bastante dentro desse caminho. E aí... Quem lembra disso? Aqui é um vídeo de 2014. Se você entrar no nosso YouTube, está até hoje. Eu era um menino. Que aqui tinha 24, na verdade. A gente tinha começado o canal com, quando eu estava fazendo quase 23. É, trabalhando já na operação que eu geria. E aí a pegada aqui é que a gente mudou muito para conseguir chegar nisso aqui. Que é a nossa foto de ontem. Aqui dentro, em cima do palco. Mas a gente não só mudou contratando. Não só mudei, cara, bah, ganhando sim mais dinheiro hoje, com certeza, do que o lei de 2014. Já com a Luana, né, aqui, que é o fundo da nossa primeira casa. A gente tinha menos de oito meses de namoro quando a gente comprou a nossa casa. A gente estava comprometido com o que a gente tinha de propósito. Mas aqui eu batia, né? Aqui eu era o cara que, você via meu vídeo, era um revoltadão. Toda hora que mudava o marketplace, eu tava xingando. Toda hora que o mercado mudava, quem lembra daqui, era isso, ali dentro. E aí eu comecei a entender, cara, que esse moleque aqui, ele só ia atrair para ele pessoas frustradas que tinham o mesmo sentimento que eu tava colocando dentro do vídeo, ali dentro. E que não era isso a galera que eu queria. Na época, no começo, era dava audiência, né? Se você entrar e botar golpe, mercado livre no YouTube, tem muito mais audiência do que o como vender no Mercado Livre, do que o webinar que a gente fez das mudanças semana passada, que a gente tinha 400 vendedores de 150 mil assistindo e que já estão valendo as mudanças aqui, né? Aqui dentro. Então esse moleque aqui, ele não ia longe, cara. Ou fazendo isso, né? Não ia longe. E aí a gente começou a mudar, mudar a postura, mudar o caminho. E aí a gente chegou aqui, como a maior empresa de consultoria hoje na América Latina, e sendo o principal parceiro de todos esses caras que estão aqui. Todos eles estão aqui, porque? porque eu fechei cada uma dessas cotas que estão aqui. Eu fiz reunião com cada um deles. Quem aprovou a vinda da Via aqui dentro foi o Ellison Lemos, que é o diretor do, do Marketplace, hoje, da Via. Porque eles acreditam em vocês. E, aliás, o feedback está animal, tá, de vocês. A galera tá, tá pirada lá. Que vocês são diferenciados de tudo. De tudo que eles estão vendo esse ano em evento já. E aí continuei. Meu negócio também mudou. 2016, essa daqui era a primeira mudança. A hora que a gente saía da, da casa do meu pai. E eu não queria gastar com prateleira, né? Prateleira de metal é caro pra dedéu, né? Véio? Você fala, vou encher e tal. E aí eu comprei um caminhão de caixa do Ceasa pra montar. Aí comprei uma lixadeira e um sprayzinho. Aí na metade eu parei de pintar Falei, não, puta trampo, não vou fazer mais isso não Aí ficou metade pintada Porque na minha cabeça era, vou jatear, vai ficar bonita Aí tinha que dar cinco mãos pra caixa ficar branquinha Não, foda-se Isso aqui era a garagem né, da entrada, era uma casa E aqui a gente errou também, sabia? Nesse momento eu fui pra um lugar muito grande E a gente perdeu a proximidade Porque em cima a gente tinha salas E aí eu separei o nosso time então quem, quem, quem fazia o marketing já não falava com quem estava no pós-venda, já não encontrava o cara que estava faturando, e a expedição que antes estava no olho já não estava no olho. E aí a gente errou. E eu voltei atrás. Aí a minha irmã saiu de casa, né? Aí meu pai falou, ó, sua irmã saiu agora, só tô eu. Porra, já era. Fiz um quarto para o meu pai dentro da cozinha dele. Falei, ó, a casa inteira dali para frente é minha. Ele falou, ó, só preciso de um ar e uma TV. Ali dentro. E aí a gente foi. Voltamos depois disso. Aqui dentro. E aí? Puxei agora. Últimos seis meses do nosso negócio. Aqui dentro. Tela do ideres né? Imanipulável. posso direto pra vocês. E não posso porque eu tenho que provar nada pra vocês, não, tá? Posso pra mostrar que o cara que saiu da caixa tá aqui. E eu não preciso provar nada porque a gente gerencia 2.5 bilhões de faturamento hoje. Eu sei muito mais hoje do que eu, além em 2016, tinha só o seu próprio negócio. A gente pega o detalhe de cada negócio, aprende com isso, usa para ajudar o próximo negócio e vai, vai, vai, puxando. Tudo isso daí mudou, porque um dia eu resolvi não caminhar sozinho. E aí eu quero compartilhar com vocês. Em vários momentos, como o Pedro compartilhou ontem, né? Tive um mentor. Olha o bigodão do meu pai aqui, ó. Rá! Eu não sei se ele tá aí Mas olha o bigodão dele Ali é minha mãe, minha mãe é falecida desde 2010 né? Então tá aqui com certeza Presente, mas esse sou eu aqui Zoião tipo, Parece um capacete, eu acho Ali dentro Então Pedro Quintanilha, que vocês conheceram ontem né Volta hoje Gostaram ontem, né, do Pedro o Pedro entrou para ser um mentor digital Desse mundo digital pra mim De forma absurda e hoje não só isso, né, como família, valores, conceitos também. Então lá atrás meu pai começou a me moldar junto com a minha mãe em propósito. Coisas, valores principais que a gente leva até hoje. E negócios e marca. A gente passou a fazer parte do Mastermind do, do Thiago Negro, do Grupo Primo, né. Junto com o Bruno Perini, Joel Jota e etc. E aqui é um dos encontros que já aconteceu esse ano. E aqui cada um teve um momento e cada um tem ainda, porque eu tô com o Pedro há três anos. Agora a gente está indo para seis meses já, caminhando junto com o Grupo Primo. E aí é valorização de marca, conceito, um grupo crescendo absurdamente, eles aumentando o funcionário igual a gente, saindo de 14 para 90 colaboradores em um ano e meio praticamente. Então tudo isso daí eu precisava de alguém que estava passando por isso, ou que já passou por isso ali dentro. E aí eu fui buscar mais um ponto de ancoragem aqui nesse momento. E tudo isso é investimento, nenhum desses é de graça, exceto meu pai e minha mãe, que na verdade eles investiram em mim, né? E hoje, graças a Deus, eu retributo hein, meu pai como head financeiro, head comercial do nosso negócio, caminhando comigo, topando os meus desafios, ficando sem dormir junto. Mas tudo isso é investimento.